Aí pode começar, mano. Ó, se tu começar e se tu dar risada, algo do tipo, tu volta do zero, mano. Porra, isso não pode. <risos> vai lá. Tá bom, vai, vai, vai. Vai lá buscar vai? Oi, Barbie. Oi, Kim. Quer uma volta de carro? Ah, só porque você tá de carro novo? Fala sério. Eu sou a Barbie Girl. Se você quer ser meu namorado. Fica tá ligado, presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Anda Barbie, vamos? Barbie? Tô a Barbie Girl, se você quiser ser meu namorado Fica ligado, presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente uh.